Pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo que a gente vai fazer é esta blusa de tule que só quem já viu aí nas lojas para comprar sabe que tá pela hora da morte uma blusa dessa, né? Tá super em alta essas blusas de tule. Eu estou usando com uma blusa de alcinha por baixo, mas você pode usar com um top que fica lindo. E qual o diferencial dessa, dessa blusa, gente? Em uma manga, eu coloquei esta renda aqui, olha que graça. Coloquei esta renda também aqui na frente, que vocês não conseguem ver. Eu vou puxar aqui para cima só para vocês verem, olha. Tá vendo? Eu coloquei aqui também. E nesta outra manga, a gente colocou esses fluflu para ficar pinturadinho, tá? Todos os aviamentos que eu usei. de saia, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação, pra você adquirir todos os itens que eu usei para fazer essa blusa, ela é muito fácil de fazer, é simples, o molde dela tá disponível no site do 36 ao 56, então se você quiser aprender a fazer essa blusa de tule que está super em alta, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, então, como combinado, vim trazer a blusa de tule aqui e a gente não vai fazer a modelagem. Nós vamos usar uma blusinha aí que você tenha, tá? Assim todo mundo vai conseguir fazer. Gente, vocês vão pegar uma blusinha, você vai ver, você vai querer que a blusa fique mais justa, mais larguinha. Aí depende do jeito que você queira que a blusa fique. Você vai pegar uma blusa que você já tem aí e que ela fique do jeito que você quer que a sua blusa de tule fique em você, beleza? Eu coloquei aqui a minha, eu coloquei aqui numa distância que eu quero que ela fique só um pouquinho maior, tá? Se eu achar que ficou muito grande, depois eu ajusto, mas é que essa blusa aqui que eu tô usando, ela é bem justa. O que, que você vai fazer? Você vai dobrar as mangas e vai dobrar aqui a gola das costas pra cortar a frente, dessa forma, tá? Vai cortar aqui na dobra do tecido. Vai fazer isso com a frente e as costas e a manga. Só que a manga da minha, essa manga aqui é curta. Eu vou fazer a minha manga longa, tá certo? Então, é só colocar aí no tecido e cortar. Então, gente, agora a gente já vai começar a montar a nossa blusa. Ela é muito simples de fazer. E, gente, eu vou fazer ela meio que assimétrica. Vocês vão ver aí, tá? Primeira coisa que eu fiz, olha, eu usei a minha renda. Você vai, você vai pegar a sua renda aí e você vai colocar aí aonde você vai querer que fique na sua blusa. Eu vou usar, então, aqui na frente eu coloquei. Gente, eu só coloquei aqui para ser uma costura reta na máquina em cima e embaixo, só. Coloquei aqui a minha renda. E coloquei em uma das mangas, eu não vou pôr nas duas mangas, tá? Por isso que eu falei que ela vai ficar meio assimétrica. Ó, então, eu coloquei aqui nessa parte da minha manga antes de fechar a minha manga. Agora, eu já vou até fechar a minha manga, eu vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vou passar uma costura aqui fechando a minha manga. Vou pegar aqui a parte da frente com a parte das costas, vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido... E vou passar uma costura aqui, olha, pelos ombros e pelas laterais, fechando a minha blusa. Depois disso, você já pode vir aqui e encaixar a sua manga aqui, já pode colocar a manga, olha. A outra manga, eu, fechei, eu deixei ela normalzinha, tá vendo? Olha, coloquei um punho do mesmo tecido... Que é o que nós vamos fazer ali na parte da gola. E eu vou fazer esse processo aqui também na minha outra manga para dar o um acabamento, gente. Que nada mais é do que cortar um pedaço de tecido e colocar aqui, tá vendo? para dar esse acabamento aqui. Aí, você já pode vir aqui e encaixar as suas mangas. É muito simples e rápido fazer essa blusita super em alta, tá? E aí, aqui na barrinha, você tem a opção também. Ou você vira isso daqui duas vezes, olha, e passa uma costura fazendo a barrinha, uma costurinha reta na máquina... Ou você pode usar esse mesmo método aqui do punho. Na gola, a mesma coisa. Você pode vir aqui e virar isso daqui bem fininho duas vezes pra dentro e passar uma costurinha, olha, que fica um acabamentinho super bonitinho. Ou você também pode usar o, o processo do punho, ou também, se você cortar bem retinho, você não precisa fazer nenhum acabamento, tá? Porque tá usando bastante esse tipo de blusa sem esse tipo de acabamento. eu gosto com acabamento, Aqui, talvez, eu coloque um laçaroche para amarrar, então, ficaria uma manga de cada jeito, eu não sei ainda, estou pensando se vou ou não fazer, tá? Então, eu vou fazer esses processos todos na overlock. Se você não tiver overlock, não tem problema, você vai passar no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica com aquela agulha de cabeça dourada, que não tem problema, dá para costurar tranquilo, tá? Eu vou, então, fazer todos esses processos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, e aí eu volto, então, pra gente dar continuidade na nossa blusa. Então, tá aqui, pessoal, o resultado final da blusa. Vocês viram aí que eu coloquei a golinha, né? Ó, coloquei aqui, então, o punho. Desse lado aqui, lembra que eu falei pra vocês que eu ia colocar um laçarote, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu coloquei. Eu coloquei um detalhezinho, ó, assim. Eu só prendi com três pontinhos na mão. Isso daqui, quando eu for colocar a blusa, eu dou um lacinho aqui, ó. Aí, gente, fica difícil. Assim, ó, que ele fica assim, ó, penduradinho. Então, desse lado ficou assim e do outro lado da manga ficou com a manga com a renda, gente. Olha, eu fiz, então, ela um pouco diferente, né? Eu não sei se vocês já perceberam que tá usando bastante peças assimétricas. E eu adoro é, brincar, fazer esse tipo de brincadeira de coisas assimétricas, estampas diferentes. Eu gosto disso, então, é né? Super tendência, vou usar horrores. Gente, sem mentira, uma blusa dessa tá muito caro pra comprar e olha como é rapidinho de fazer. Aí, se você quiser usar com sutiã de renda preta, maravilhoso, vai ficar lindo, tá? Pra quem não gosta e quer cobrir um pouco mais, dá pra usar com uma blusa de alcinha também. Que no meu caso, eu o que eu farei, eu vou usar com uma blusa de alcinha preta mesmo. Eu eu acho lindo usar com sutiã, mas não, não consigo, gente. Não, não me sinto bem. Sabe, parece que eu estou... parece que eu estou faltando alguma coisa. Então, eu prefiro usar com a blusinha, mas aí fica a critério, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês, então, em um próximo projeto.